Frei Luiz, saudações de paz e bem. Louva a Deus a tua presença no franciscanismo e na província São Francisco de Assis. Que bom que cumpriam -se. É sempre um momento especial na vida de ação de graças, de partilhar com os frades essas bênçãos. Deus seja louvado por tua presença e atuação como frade nesta província.